Impactantes registradas no National Park Estados Unidos. Na bela paisagem montanhosa, algo se destaca. Um túnel misterioso no centro de um penhasco. Muitos pedestres e internautas se perguntam qual seria a finalidade daquela passagem. Teóricos dos astronautas antigos dizem ser uma antiga saída de naves extraterrestres em uma montanha que abrigaria uma base secreta de naves espaciais, outros que é apenas uma obra inacabada do governo, talvez um projeto de ferrovia. Mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Preste atenção nessas imagens. Você notou algo de errado nesta mulher? Mulher entre aspas... Veja sua papa, seus olhos... Como ela, há muitos deles soltos nas ruas, nas igrejas, na política e talvez agora mesmo do seu lado. Sim, são seres reptilianos disfarçados de humanos. E eles se alimentam de insetos. Não se esqueçam que para eles nós também somos insetos. Eles são criaturas alienígenas hostis que se infiltraram no meio de nós para assumir papéis de liderança a fim de de minar o poder humano sobre a terra sem que o mundo perceba. Deus queira que tudo isso não seja real, senão nosso fim será questão de tempo. Mulher remove o seu próprio rosto diante das câmeras. ela teria feito essa maquiagem para o um encontro que marcou pelo Tinder. Ela se pintou toda por não se achar bonita, mas estranhou o fato de o pretendente pisar fundo no acelerador do carro assim que viu ela parada no ponto o aguardando. A maquiagem não ficou muito boa neste dia. A câmera de segurança captou algo muito estranho em um prédio, essa mulher estava subindo rumo ao seu apartamento quando começou a ouvir vozes seguido de pontadas na cabeça. Não está nada bem. No saguão, ela caiu no chão de tanta fraqueza e foi quando algo surpreendente aconteceu. Sim, alguma coisa a arrastou para dentro do elevador que já havia descido e a fez despencar de 40 metros de altura. A câmera de segurança captou algo muito estranho e inexplicável. Ela estava alimentando seu filho quando coisas assustadoras se sucederam no ambiente, mas ela reage como se estivesse falando com um amigo. Este ser maligno que se manifesta seria o espírito de seu filho de 12 anos que morreu atropelado há dois anos e, mesmo do outro lado, sente muitos ciúmes do seu substituto. dezembro, o vulcão Hunga Tonga tem passado por uma série de erupções bem grandes. No dia 14 de janeiro teve outra erupção registrada por cientistas locais. Essa erupção aparentemente enorme lançou cinzas a 20 km na atmosfera criando um pilar que se estendia bem acima de sua visão. Mas isso tudo é questão de perspectiva. A visão impressionante de uma vista do solo só apareceu como um pequeno pilar no espaço. No dia seguinte isso aconteceu. Esta erupção, vista pelos satélites geostacionários, mostra uma das maiores explosões já registradas em vídeo, talvez até a maior já registrada. Os relatórios iniciais afirmam que essa explosão pode muito bem ser a mais poderosa que qualquer explosão nuclear causada pelo homem e não é difícil entender o porquê. Basta olhar para o quão grande é a nuvem de cinzas. Se colocarmos a explosão sobre a Europa, veremos que cobre uma superfície realmente impressionante. O que você faria se por um acaso encontrasse uma aranha deste tamanho em sua casa? Australia Sim, ela é de verdade. Literally me. Muitos dizem que as crianças são puras e delas é o reino dos céus, e de fato isso é verdade, mas são as crianças do passado, pois as de hoje já estão bem mais avançadinhas, preguiçosas e rebeldes e já estão sendo usadas pelo diabo para tirar a nossa paz, duvida? Veja você mesmo com seus próprios olhos. por algo que não suporta estar diante de um crucifixo. Neste vídeo temos um homem que afirma ter o sonho de ser um cirurgião plástico. Ele passa o dia treinando com bonecos, o que ele pretende fazer com a cara de seus pacientes. Imagine se no lugar daquele boneco fosse sua cabeça. Imagine aquela bisturite cortando sem -se anestesia e o sangue escorrendo pelo seu pescoço. Como ele precisa de seus primeiros clientes, ele lançou um sorteio para seus seguidores concorrerem a cinco vagas para ir em sua residência fazer os procedimentos gratuitamente. imagens recentes gravadas nos Estados Unidos mostram a realidade que a população de várias regiões estão vivendo. Uma nevasca misteriosa tem causado um verdadeiro caos no país. Parece cenas do filme um dia depois de amanhã, mas agora é real. Mas como isso é possível? Aqui no Brasil é quase verão, quando a terra está mais próxima do sol e lá nos Estados Unidos é quando mais neva. Seria isso uma anomalia do aquecimento global? Seria a prova de que a terra é plana? Ou o sinal de que o fim está próximo e Deus já começou a punir os habitantes da terra? Opini nos comentários. <risos>